Essa canção é uma homenagem da palavra cantada ao dia dos avós. Quando vejo meu vovô, que é pai do meu papai, penso que um tempo atrás ele era o que eu sou. Agora sou criança. Meu vovô também já foi A vida é uma balança Ontem, hoje e depois hum, hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ontem, hoje e depois Quando vejo a vovó Ela era o que eu sou Agora sou criança E a vovó também já foi A vida é uma balança Amanhã talvez, quem sabe, eu serei um outro avô E o filho do meu filho será o que hoje eu sou Amanhã talvez, quem sabe, eu serei outra vovó E a filha da minha filha será o que hoje eu sou Hum mm.